Você está ouvindo o audiolivro Tráfico Doloroso Resgate Uma obra de Eurípides de pelo Espírito Dulce Capítulo 9 Figueiras Secas Desde que conversara com Tião sobre o fantástico passeio astral, Clodenor não parava de pensar em como poderia voltar a realizá-lo. Aliás, não desejava apenas repetir a experiência. Desejava, isto sim, por meio dela, executar o incrível plano que formou. Dar vazão ao incontrolável desejo por Letícia. O plano era visitá-la em espírito quando não haveriam paredes que o impedissem. Estaria invisível e à vontade para segui-la onde fosse. Então, só de vê-la na intimidade, imaginava que se atenuaria parcialmente o fogo que o consumia. Caso possível, quando ela dormisse, agarraria seu espírito para ver qual o resultado. Assim como lembrava-se de todas as emoções e sensações sentidas quando socorrera Décio, talvez pudesse realizar, no outro mundo, o que era impossível neste, embora não o deixando, isto é, sem morrer. Sabia que seu plano não tinha rimo na realidade. Jamais sonhara que fatos como esse fossem viáveis mas a memória do atendimento a Décio, confirmado literalmente por Tião, dava-lhe esperanças de sucesso. Desconhecia que, em tempo integral, dia e noite, era negativamente assessorado pelos dois espíritos que para ele eram figuras do repetido pesadelo de todas as noites desde então. Exercendo influência mental sobre seus pensamentos, incutiam nele visões de cenas sensuais nas quais Letícia era participante e ativa. Conseguiam com facilidade seu intento, pois Credenor estava sintonizado exatamente nesse patamar. Credenor, como a maioria das vítimas da obsessão, nem desconfiava de tal assessoria. Pelo contrário, sentia orgulho de seus poderes e era com desprezo que olhava para todos seus companheiros de presídio e até mesmo para quem não estava ali. De dia, exercia a infernal função de intermediar o tráfico de drogas no interior daquele grande presídio. À noite, mergulhava seus pensamentos em lúgubres miragens que a libido, imperiosamente, Criava junto ao seu espírito. Era respeitadíssimo. Primeiro, porque tinha dinheiro e proteção externa. Segundo, porque tinha droga, cujo preço distribuía seu talante. Terceiro, porque sua inteligência e personalidade faziam dele um líder nato. Estava no banho de sol diário quando algo transcendental aconteceu. Décio, que sempre o evitara e que, simultaneamente, também tinha sido evitado por ele, não resistindo a um impulso de gratidão, aproximou-se e beijou-lhe as mãos. Os circunstantes disfarçaram o testemunho, até porque, no interior de uma cadeia, não é prudente fixar a atenção em pessoas ou fatos de forma particular. Inflexível no seu orgulho, Clidenor inquiriu. — O que você quer? Erguendo a camisa que deixou a mostra grande cicatriz abdominal, Décio começou a falar. — Peço que você me perdoe, mas não posso mais adiar um dever. Preciso agradecer o socorro que você me fez naquela noite, quando minha cirurgia estava... Gladenor julgou conveniente cortar o assunto. — Não me agradeça, pois nada fez por você... E, cruel, acrescentou, — Você está louco? Como poderia socorrê-lo se não sou médico e se fico todas as noites nas grades?" E, ameaçador, disse, — Não volte a falar comigo dessas coisas. Nunca mais. No íntimo, estava eufórico. Então ele tinha mesmo esse grande poder. Semanas seguidas, pensava sem parar. Era detentor de um dom, segundo ensinar a Tião, que pouquíssimas pessoas têm. E, se era seu, iria usá-lo ao máximo em proveito próprio. Depois que Letícia fosse sua, decidiria se valeria a pena mantê-la subjugada. Decidiria isso depois. Aliás, quem sabe, poderia ir a outros lugares, ter outras mulheres? Assim pensava. Com a mente embriagada por tais infelizes ideias, decidiu que não mais perderia tempo. Estava convicto de que precisava agir, pois a vida não é para os moles, indecisos, e muito menos para os fracos. Dentre os fortes, sou talvez o mais... Pensava ao se deitar, confiante que conseguiria provocar a saída do seu espírito se tivesse energia suficiente para cristalizar tal pensamento. Assim agiu. Freneticamente repetia na mente todos os momentos que precederam sua primeira experiência de abandono consciente do corpo físico. Várias noites se passaram em que as tentativas sempre eram repetidas sem que nada acontecesse. Aliás, nessas tentativas todas, só conseguira enfraquecer seu corpo, passando a ter tonturas. Por duas vezes, tinham tomara a iniciativa de restabelecer o diálogo sobre pontos da doutrina espírita, mas credenor desculpando-se, evitou-o. Sem saber, tal era caridoso apoio que os espíritos lhe dispensavam e que ele repeliu. Durante dois meses, todas as noites, concentrava suas forças na possibilidade de um passeio astral. Mas nada. Não desistiu, apesar dos tormentos, das angústias e das tonturas que passaram ali a acompanhar. Estava com a saúde bastante abalada, necessitando tomar vários remédios para dormir, mas nem assim abandonar a ideia referente ao maligno plano. Certa noite acordou sobressaltado. Estava banhado de suor. Olhou seu companheiro de cela, mas este dormia tranquilamente, como sempre, aliás. Levantou-se, deu uma volta pela cela, olhou parte do grande corredor que podia divisar. Nenhum movimento. Ninguém à vista. Só a meia escuridão do presídio àquela hora. Voltou para o leito. Estava semi-adormecido quando o ouviu, Clidenor? Clidenor? Assustou-se. Vozes outra vez dentro da sua cabeça. Lembrando-se do pouco que sabia sobre mediunidade, reequilibrou-se e também mentalmente respondeu: Quem me chama? Somos amigos. O que querem? Convidá-lo para um passeio, o Crenor sentiu-se invadido por estranho arrepio, qual choque elétrico que percorreu todos os nervos, excitando-o quase ao descontrole. O que devo fazer? Você sabe? Não, não sei. Volte a dormir e só pense nela. O silêncio no pavilhão carcerário era total. Estava certo de ter ouvido vozes, e as vozes não estavam blefando, já que fizeram alusão a ela. Só poderiam estar se referindo a Letícia. Não era sua avó. Tinha certeza disso. — Quem seria, então? Temeroso, pois jamais tivera à sua frente tamanho desafio, meditava sobre todos os acontecimentos de sua vida, principalmente sobre aquela forma de liberdade que só ele, dentre tantos prisioneiros, poderia ter. A ânsia de liberdade, acrescida do inconfessável e destruidor desejo por Letícia, deram-lhe energias suficientes para enfrentar o terrível desafio. Queria sair da cadeia. Queria ver Letícia e que ela fosse dele. Centralizou seus pensamentos naquela mulher, repelindo vagas lembranças que lhe assomaram relativas às advertências de Tião. Não sabia onde ela morava, não fazia a menor ideia como encontrá-la, mas, com certeza, as vozes sabiam, iria com elas. Aproximar-se de Letícia foi a tela mental que congelou em seu cérebro. Sem perceber que já estava dormindo, teve a nítida sensação de que não estava sozinho na cela. Além de Joaquim, havia mais gente. Um grande pavor visitou-o por dentro, sentindo faltar o ar e o coração disparar. Estava com medo, muito medo. Mas de quê? Começou a arrepender-se daquela imprudência. Era melhor parar. Porém, ao perceber que estava saindo do corpo, raciocinou que nesse ponto do processo o retorno era covardia e que talvez outra oportunidade não tivesse. Como voltar atrás justamente agora que as coisas começavam a acontecer como havia planejado? Grande era a decisão de Clidenor e maior a sintonia com os espíritos infelizes. Não havia mais qualquer possibilidade de estancar os fatos. A situação era irreversível. A caridade divina está sempre ao lado dos filhos de Deus, protegendo-os contra as vicissitudes e contra os ataques negativos do mal. A consciência de cada ser é um verdadeiro alerta quando age equivocadamente, contrariando as leis morais. Mas se o indivíduo desliga inapelavelmente esse maravilhoso dispositivo espiritual, não há como ser ajudado. Eis que os mensageiros cristãos são os que mais respeitam o livre arbítrio de cada um. No caso, Clodenor poderia ter contado com o auxílio de Augusto e de seus auxiliares. Mas, face à sua obstinação, mostraram-se infrutíferos os apelos que lhe interessaram para que desistisse de tão negativo projeto. Seu corpo não tinha peso, pois estava levitando a poucos centímetros da duplicata que dormia, segundo pôde observar. Ou a duplicata era essa que boiava no ar? Sim, é meu espírito que está saindo. Sentiu-se balançar para a esquerda e para a direita, flutuando sempre. Novamente medo. Quis voltar para o abrigo de seu corpo que, tranquilo, de olhos fechados, oferecia tanta segurança. Sentiu que lentamente ia retornando para a matriz. Nisso, mãos vigorosas o impediram. Tentou identificar quem o segurava, mas não o conseguiu. Desesperado, gritou: Soltem-me! As mãos, agora, seguraram-o com mais força. Tinha a impressão que poderosas mãos, quais tenazes o prendiam, e que jamais iria libertar-se daquelas verdadeiras garras. Então. Ouviu. — Ótimo, ótimo. Ainda bem que ele aceitou o nosso convite. As vozes eram as mesmas que falaram ainda pouco com ele e eram de dois homens vestidos de preto. Estava frente a frente com os personagens de tantos e tantos pesadelos que se repetiam. Só que, em espírito, e ali não era seu mundo. Tímido, quase humilde, balbociou. Qu — -qu Quem são vocês? — Não tente nos identificar. Digamos que nossos interesses são iguais. Qu — Que interesses? — Não banque espertinho conosco. Sabemos tudo o que você quer. Aliás, você quer o que nós queremos que você queira. — Coopere e nada lhe acontecerá. Ameaças nunca silenciaram diante de alguma. Mas ali, estando no outro mundo, sabia que nada poderia fazer. Estava apavorado. Prosseguiu um dos espíritos infelizes. — Ora, não se faça de ingênuo. A droga que você tanto faz rolar aqui tem sido aproveitada por nós também e por mais gente. — Por mortos? — Ah, como você é tolo! Então por que pensa que cada vez os viciados querem mais e mais? Tolo! É para pagar a nossa parte, e não somos poucos. P pagar Claro! Como é que você acha que tantas são as facilidades para a entrada e a distribuição da coca? Como nunca pensou que não há problemas no seu trabalho e que todo mundo respeita e o procura? Como tudo isso acontece, seu tonto? E, respondendo ele mesmo, É por nossa causa, pois operamos dia e noite na cabeça daqueles que podem atrapalhar, deixando-os loucos. E, para facilitar sua tarefa, nós é que levamos muitos fregueses à sua presença, muitos dos quais nem sequer estavam pensando nisso. Clidenone estava impressionado. A realidade, comprovada justamente naquele mundo irreal, mostrava-lhe que todo o seu negócio como traficante era manobrado por fantásticos e invisíveis poderes. Ficou gelado ao pensar. Os mortos têm mais poderes que os vivos. Grosseiramente, um dos espíritos ordenou: Fique de pé. Só então Clenor percebeu que ainda estava na posição horizontal, absolutamente indefeso. Pressionado pelas tenazes que o prendiam, foi forçado a mudar de posição até ficar na vertical, sentindo o chão. — Ande um pouco. Como autômato, tamanho era seu estupor, obedeceu. Deu alguns passos na cela em direção às grades. Lembrou-se da experiência com Augusto e auxiliares. Naquela oportunidade, conseguir atravessar as grades, mas com um amparo de mãos que o sustentavam. Pensou. Que diferença da atual situação, quando era até machucado, tamanha a força das mãos que o prendiam pelo pulso. Num lance de grande ousadia, em meio ao tumulto mental que vivenciava, tentou atravessar as grades, libertando-se das presilhas. Não conseguiu. Registrou dor no corpo todo, ou melhor, na duplicata do seu corpo. Os dois espíritos gargalharam. Idiota, faça apenas o que nós mandarmos. Se não obedecer, coisas graves poderão acontecer. O alerta era o mesmo que Tião fizera. — O que devo fazer? — Como você é hipócrita, sabe muito bem o que quer e onde ir. Não seja insolente. Está sob nossos cuidados e sob nossa vontade. Obedeça. — Letícia, pensou Clelenor. Sim, ela mesma. Vamos, que a conversa já está demais. Com mais pressão, as mãos empurraram-no de encontro às grades. Coisas estranhas começaram então a acontecer. Passou a sentir um cheiro insuportável, vindo de alguns rolos de fumaça que envolviam os dois espíritos. Atordoado com aquele cheiro, passou a ter visões. Identificou os dois espíritos. Eram um companheiros seus de muito tempo atrás. Quanto tempo? Séculos, talvez. Como era possível? Com eles fizera negócios de armas num deserto. Por isso estavam vestidos de negro, pois via-os agora como tuaregues, nômades que, no Saara, foram reprimidos pelos árabes. Ele próprio, Clidenor, era um tuaregue. De vestimenta negra, inclusive o turbante, trazia a cintura grande e a daga, que usava sem piedade. Reunindo as forças possíveis, indagou. — Por que vieram até mim? — Porque temos ligações fortes, negócios inacabados. — E, com brutalidade, agora vamos de uma vez para a casa dela. Sem que pudesse impedir, foi empurrado de encontro às grades, conseguindo atravessá-las, mas sentindo como que seu corpo estivesse sendo retalhado por enormes guilhotinas paralelas. Além disso, teve a impressão que as grades eram pegajosas, deixando resíduos em seu corpo. A seguir, sua visão turbou-se. De alguma forma, tinha consciência que estava se deslocando, pois sentia a suavidade da brisa. As mãos não o largavam. Perdeu a noção de espaço. Sem poder raciocinar direito, vendo na mente a figura de Letícia, pensou que talvez aquilo tudo era outro pesadelo que, na verdade, não estava acontecendo e que logo despertaria. Cessou o deslocamento. Sem atinar com os fatos, menos ainda no que via, identificou que era noite que os três estavam parados junto ao portão de entrada de uma casa. Estupefato, gritou: Letícia! De alguma forma, sabia que aquela era a casa de Letícia, a mulher que tanto cobiçava. Ninguém tinha dito isso e, no entanto, Tal era a certeza absoluta. Os dois espíritos confirmaram. — É a casa dela, sim. Com terrível expressão, mesclando cobiça pelo que estava no interior da casa e desprezo por Clenor, que mantinha um preso ainda, falaram com um tenebroso timbre. — Vamos entrar e aproveitar. — Só eu entro. Nem bem disse tais palavras, e Clidenor levou um tremendo safanão, sendo que as tenazes agora apertavam seu pescoço, estrangulando-o. Nunca mais discuta nossas ordens. Se desobedecer ou tentar ganhar a mulher sozinho, será o seu fim. Por causa dela, nos transformamos em miseráveis que nem o próprio inferno aceitou. Viemos juntos, estamos juntos, e juntos faremos o que bem entendermos. Você só tem que obedecer. Clidenor julgou que seus pulmões iriam explodir, pois não recebiam ar, já que as mãos apertavam seu pescoço com mais força. Não conseguia respirar, nem pela boca, nem pelo nariz. Ao pensar no nariz, lembrou-se de que na enfermaria, quando socorrera Décio, saíra de suas narinas aquela substância que, segundo Tião, era de grande poder. Nem bem pensou no ectoplasma, e grande porção, como numa golfada, saiu de sua boca, ouvidos e narinas, atingindo os dois espíritos que o sufocavam. A pressão cessou bruscamente, eis que os agressores, quais famintas feras ante nacos de carne, buscaram avidamente devorar o quanto podiam daquela gelatina, que, para eles, era grande fortificante. Clenor, vendo o resultado, conseguiu recompor-se da aflição. Lembrou-se de Tião e de seus conselhos relativos à ajuda dos espíritos amigos. Pensou. — Só eles podem me salvar agora. Em nome de Deus, ajudem-me. Ato contínuo, viu que os dois tuaregues não conseguiam manter-se de pé, vindo a perder os sentidos. Alegre com o resultado, deu-se conta que estava sozinho... Livre, tão perto de Letícia. Decidiu fazer o que tinha vento para fazer. Quis entrar na casa. Alguma coisa invisível, como se fosse uma cerca magnética, não deixou-o transpor o portão. Ao tocar nessa invisível cerca fluídica, começou a perder a consciência. Como se tivesse recebido terrível pancada na cabeça, além de um golpe de afiada faca no coração, sentiu insuportável dor. Cambaleou, assim como os companheiros de tantos crimes, caindo sobre eles. Não há palavras para descrever o pânico que o invadiu quando caiu, pois viu que os bandidos que o acompanhavam há tanto tempo tinham mudado as feições e os trajes. Eram agora os dois irmãos que tinham sequestrado Letícia juntamente com ele. A seguir, teve a impressão que caía de um avião em voo noturno, pois a queda era vertiginosa no espaço escuro. Caía, caía, caía... Acordou com dores na cabeça e no peito. Estava em sua cela. Paradoxalmente, a prisão, naquele momento, para ele, representou liberdade. Antes de perder os sentidos, tão fortes eram as dores que sentia, que julgou que estava morrendo, pois grande quantidade de sangue saía pelas narinas e por sua boca.